O Instituto Memória Nivea Denad é um projeto do vereador Heraldo Fortes e se destaca pela sua importância histórica. Esse instituto resgata a história de primavera, escrita diariamente pela determinação de um povo guerreiro. E é aqui que toda essa história ficará armazenada para futuras gerações. E esse local é o Instituto Memória Nível Adenage, que está localizado no prédio da Câmara Municipal de Primavera do Leste. E eu pensei, eu vou fazer alguma coisa para resgatar a história de Primavera do Leste, para documentar e para guardar esses documentos, porque o mandato eletivo, o político, o cargo passa, mas a instituição fica, a estrutura fica. Então, dentro dessa visão, eu criei o Instituto Memória, Junto a, chamei a equipe, agradeço muito E nós estamos aí entregando o Instituto Memória O primeiro Instituto Memória do, do interior do estado de Mato Grosso Onde estão guardados toda a, a história dos, dos pioneiros Da Comissão de Emancipação Prefeito do, do, do, de Pochorel na época Enquanto Primavera era, era, era distrito de Pochorel é, Os primeiros moradores, os primeiros empresários é, Enfim, as primeiras autoridades Tudo isso está documentado em, em, em vídeo, está documentado em fotografia e está documentado também é, num relato que foi transcrito das, das, das filmagens para, é, é, para que ficasse arquivado também. Então, o objetivo do Instituto Memória é justamente isso, é resgatar e valorizar a história do nosso município. É valorizar os ex-prefeitos, os ex-vereadores, ex é, as pessoas que se dedicaram e ajudaram a, a dar o início para o que é hoje Primavera do Leste. Então, eu considero é, o Instituto Memória o coroamento de todo um trabalho de dois anos. Espero que as pessoas que vierem para a Câmara de Vereadores tenham esse, esse, esse espírito, tenham essa vontade de continuar fazendo, de continuar valorizando, de continuar incentivando é, é, é, as pessoas a, a, a sempre construir, a construírem na base do diálogo, na base da compreensão, na base da, da, da, do, do entrosamento, da valorização das pessoas. Então isso é o, é o que eu busco. É, enquanto cidadão, enquanto homem, enquanto pai de família e, principalmente, enquanto político. Então, ao formar o museu, o, a, o Instituto Memória de Primavera do Leste, o que se pretende, conforme a ideia do presidente da Câmara, é não só resgatar toda a produção legislativa da Câmara Municipal de Primavera do Leste, mas também resgatar e valorizar a memória de todos os pioneiros que contribuíram com a formação do próprio município. Então, o Instituto Memória de Primavera do Leste ele vai ser mais rico do que o Instituto Memória da Assembleia Legislativa. É muito importante esse esforço do Poder Legislativo para resgatar a história, resgatar a luta, o trabalho dos pioneiros que acreditaram e construíram o município de Primavera do Leste. Quero parabenizar a Câmara Municipal de Primavera do Leste, não só por essa preocupação, mas pelo trabalho que desenvolve em prol do município, mas especialmente por se preocupar em resgatar a história, a cultura do, do município de Primavera do Leste. O Instituto Memória tem, dentre tantas funções, tem essa função de deixar permanente a história do passado para garantir que no futuro tenhamos história. Então quero parabenizar a Câmara de Primavera do Leste, parabenizar essa cidade maravilhosa, uma cidade de gente que trabalha, de gente que constrói, é uma, uma cidade moderna e que está preparada e sempre de braços abertos para receber as pessoas que vêm de todos os rincões desse Brasil.